Aqui, uh, aqui é um pouco diferente do setor do IML, tá? Nós conseguimos no IML colocar o sistema de plantão, 24 por 72, mas o pessoal da criminalística não, eles é expediente, mais sobre aviso, então eles têm que cumprir... Né? ou seis horas direto, ou oito horas com intervalo de almoço, e mais ainda, para fechar as horas do mês, eles ainda fazem a escala do sobreaviso. O que, que é o sobreaviso? Não dá para deixar o, o, a polícia científica sem, sem, sem ninguém para atender o corrente de madrugada, até porque a maioria das ocorrências é de madrugada. Né? Verdade. Então, eles giram uma escala em que todo dia... É, um, um auxiliar e um perito ficam de sobreaviso. Então, tem o celular do auxiliar e tem o celular do perito. Né? Então, auxiliar ao estar no expediente, né, ele leva o celular para casa e fica aguardando o chamado, até que chegue né, no, no, no, no dia seguinte e ele passe o bastão, né, passe o celular para o próximo colega que vai assumir o sobreaviso dali para frente. E o sobreaviso, a contagem das horas, que é um, meio, um pouco complicado. É. A, cada, a cada hora de sobreaviso, só aproveita na folha ponto 15 minutos. 15 minutos. Outro, um quarto de hora. Né? Então, assim, é, é, levei o celular para casa em sobreaviso. Ninguém me chamou, porque não deu ocorrência aquela noite ou o perito foi sozinho e não, chamou, não quis chamar o auxiliar. Beleza. Daquelas todas as horas que você ficou. A disposição só conta um quarto do tempo. Agora, fui para casa, às duas da manhã deu uma ocorrência, beleza. Todo o teu período de ocorrência, digamos que a ocorrência demorou duas horas, quando então, das duas horas até as quatro horas tu ficou em ocorrência, aí conta a hora cheia. Então tu ficaria, né, do final do expediente, das seis da tarde até as duas da manhã no sobreaviso contando um quarto de hora, das duas às quatro, que é o período que você está na ocorrência, conta a hora cheia, duas horas. Largou a ocorrência, voltou para o sobreaviso. Aí, é. até tu passar o celular de volta, conta um quarto de hora. É verdade. Para somar, ah. né? Porque você tem que fechar uma quantidade de X de horas por mês na folha ponto, né? É então, verdade. No é assim, tá? Uhum. É assim. Só então, o também IRL que consegue plantão. Isso, então, ó, também respondendo a Matheus, é expediente e sobreaviso. O tá. INL é expediente Isso. e sobreaviso. O INL aqui de Lages é que faz plantão 24 por 72. Aham. Uh -huh. de né? out there.